Em é casa quem manda é nós, foi. E Em casa é quem manda é nós. Vamos, rapaziada, vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, obrigado, Começou, Começa, tá? foca em Começou, posição, hein, rapaziada. Foco em posição, eles têm que olhar pra nós e isso ver aí. que olhar pra eles, eles irmão. Vamos embora é isso mesmo, isso mesmo. Isso aí ó. Ei, começou. Competição boa pra jogar. Todo mundo quer vencer, mas em casa quem manda é nós. Em casa quem manda é nós. Vamos começar com o pé direito e firme, rapaziada. Foco total. Vamos colocar em prática que a gente treinou. Vamos lá! Deus abençoe cada um de vocês. Vamos, vamos lá. lá. Grande oportunidade aí, velho. Vamos começar bem a competição. Bota isso na cabeça. A vitória dentro de casa tem que vir, velho. Independente do, vai, do time sair. que vem aqui, os caras têm que sentir aqui. Vamos fazer um grande jogo hoje. Vamos embora, rapaziada. Junto, juntos, agora. Todo mundo vamos. junto. Vamos. Vamos. Vamos. Bora. Cada um vence seus duelos. Chegou a hora que todo mundo aqui estava esperando. Tá? Não volta para esse vestiário se lamentando de que podia ter dado um carrinho a mais, que podia ter finalizado. Vai lá dentro! Vai lá dentro! Não volta, pra... não volta pra cá se lamentando! Descarrega lá dentro! Rapaziada, chegou hora, rapaziada. É o campeonato que o clube precisa. É o acesso que o clube quer e que a gente a também gente quer. aí! Identidade de time vencedor! Começa agora! Imposição, vontade! Não tem primeiro, não tem segunda bola! Lima desde o começo, a primeira a a bola. desde o começo. Vamos, vamos, vamos. uma bola, não que uma bola. O que casa é nós, A bola é nós, A gente é nós, a gente, hein, Aqui os caras só fazem o que a gente quer, queu. Vamos lá, vamos lá. Vamos forte, hein? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos forte, vamos forte. Eu O grupo é forte, velho. Vamos forte, vamos mostrar a força lá em cima agora, cara. Entra milhão, entra milhão, vamos, vamos lá, caralho. Entra milhão, pô. Entra esse Vamos. É é é Eu tô feliz Eu demais que essa oportunidade é com esse grupo aqui, irmão. Porque vocês são foda. Vamos ganhar esse jogo, não tem outro, irmão. Vamos sair feliz. Sai, Sai, aí, é. Vamos! 2, 3, três! Thank you. Só agradecer pela confiança, desculpe ter que entrar no intervalo, já, né? mas a gente tem um pouquinho de experiência e obrigado pela confiança daquilo que vocês fizeram no intervalo, sem ter trabalhado, sem ter treinado, mas vocês entenderam daquilo que era preciso fazer e vocês fizeram. Dizem que a Série C é um campeonato duro, mas não é. Dizem que a Série C é um campeonato de terceira divisão, mas não é. Olha para o companheiro do teu lado, aquilo que eu falei lá em cima na preleção. Olha para o companheiro do teu lado e olha quem está do teu lado. E é ele que vai correr por você. Nós aqui não vamos chegar sozinhos em lugar nenhum. Nós vamos precisar de todos. E precisamos de todos. Se não jogou hoje, se não entrou hoje, talvez esteja predestinado por Deus para que seja no último jogo o gol do acesso. O gol do título. Então se preparem. Estejam prontos. Eu sempre digo que a falta de preparo faz com que o jogador jogue 50 minutos e não faça valer 5. Agora o jogador que se prepara entra 5 minutos e faz valer 50. Então estejam prontos e preparados, vamos precisar de todos, de todos. Foi bonito o que vocês fizeram. Foi bonito, trouxeram a torcida novamente para essa atmosfera. A série C bom jogar para caralho. Bom jogar para caralho, porque é isso aí, ó. É isso aí. Fala, porra, a série A é difícil para caralho, não é? A série A, tu joga e deixa um jogar. A série B, tu compete. A série C, tu guerreia. Vocês guerrearam pra caralho. Vocês competiram pra caralho. E tem que ser assim, vai ter que ser assim, velho. Até o final. Obrigado. Parabéns. Parabéns pela vitória. O primeiro título foi conquistado hoje. Essa torcida vai vir conosco e vai nos levar pra Série B. Boa. Nós temos que ter atitude ali pra trazer a torcida conosco. Esqueçam o que passou. Esqueçam. Só aprendam com o que passou. E seguimos em frente. tá? Agora é descansar, curtir a vitória. No futebol, se valoriza muito mais a derrota do que se aproveita a vitória. Então curte, aproveita pra caralho essa vitória. Mas amanhã, ao reapresentar, a cabeça já tem que estar no Figueirense fora de casa. Já tem que estar lá. No Figueirense, vamos buscar a vitória fora. Mudou boa. a atmosfera. Mérito de vocês, do que vocês fizeram. E precisamos de todos. Obrigado pela confiança e agradeço a Deus por estar vivendo esse momento. Obrigado, boa, gente. Boa, boa. Rapaziada, agradecer a Deus pela vitória Todo mundo de parabéns, rapaziada Primeiro título, como o Marquinhos falou Já ganhamos, vamos em busca do próximo Todo aí, mundo junto, como uma família Parabéns novamente Agradecer a Deus, bora Vai nós, nosso estados céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso cada dia, nós é hoje, vai Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdomos aqueles que estão pedidos, não, não deixeis cair na ação, mais do homem. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita os seus vós e as mulheres. bendito bendita o fruto do nosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de Deus.